no dia 18 de abril de 1895, em Montella, na Itália, nasceu Leonardo Cianchulli. Nasceu de uma forma indesejada, já que sua mãe a teve fruto de um estupro. E por esse motivo, acredita-se que a mãe desenvolveu problemas psicológicos e assim descontava tudo na garota. Sua infância foi muito difícil, já que a própria mãe não a gostava, ela era mal alimentada, sofria de abusos físicos e psicológicos, sem contar que a própria mãe não dava roupas para Leonardo, fazendo assim com que ela dormisse muitas das vezes sem nada e passando frio, Leonarda quando adolescente tentou tirar sua própria vida duas vezes, uma vez se asfixiando e outra vez comendo objetos cortantes, mas que em todas as vezes que tentou não teve sucesso, e todas as vezes a mãe a viu e a disse que estava decepcionada com Leonarda em ver ela viva, ao passar do tempo Leonarda se sentia cada vez menos aceita em sua própria casa, ela não se sentia bem e com o tempo cada vez mais desejava o quanto antes ir embora, porém quando Leonarda tinha 15 anos, anos, os seus pais arranjaram um casamento com um primo dela, só que Leonarda não queria esse casamento e sentia que os pais só fizeram isso para se livrar dela o quanto antes. E a partir daí, Leonarda começou a fazer de tudo para que o casamento não desse certo. E de fato não deu certo e não aconteceu. Depois de Chanchule fazer com que a vontade de seus pais não dessem certo, a mãe disse a Leonardo que a filha nunca mais seria feliz até o fim de sua vida, e que nunca mais nada na vida dela daria certo, e que para todo o restante de sua vida, Leonardo seria e sofreria com a desgraça, ou seja, para muitos uma praga, para outros a mãe a amaldiçoou, mas que verdade ou não, a história continua e vai ficar muito pior. Como Leonarda não casou com seu primo, em 1914 ela decidiu se casar com um sujeito chamado Rafael Pansardi, que era funcionário de um cartório, e é aí que novamente Leonarda afirma que nessa ocasião a mãe da mesma a amaldiçoou novamente, em 1917 com o matrimônio desaprovado pelos pais, Leonarda decidiu ir morar na cidade natal de Pansardi, na província de Pontenza, em 1921 já com 33 anos, instalada e bastante respeitada no município no princípio, Leonarda foi presa e condenada por fraude, onde passou alguns anos e em 1927 ficou em liberdade, e mudou de endereço mais algumas vezes e todas as vezes algo ruim aconteceu, chegando ao ponto de até mesmo a casa dela ser destruída pelo terremoto de Irpinia em 1930, até ela finalmente se instalar em Reggio Emília, onde ela abriu uma loja e de novo, Leonarda era novamente bastante popular e respeitada. Nesse meio tempo de todos os acontecimentos, Cianchu ele teve 17 gestações durante o casamento, mas perdeu 3 filhos por aborto, 10 morreram na juventude e consequentemente ela era fortemente protetora dos 4 filhos sobreviventes, e com medo e sem entender o porquê, Leonarda decidiu ir a uma cartomante, onde essa cartomante dá respostas que ela mudaria o seu jeito de ser. A cartomante disse a Leonarda que nas cartas mostrava que ela se casaria e teria filhos, mas que todas as crianças morreriam jovens. Segundo informações, Sianchuli também visitou um cigano que praticava a leitura de palma da mão. Ele disse: Na sua mão direita eu vejo prisão, à sua esquerda um asilo criminal. E é aí que Leonarda começa a mudar. Em 1939, Cianciulli soube que seu filho mais velho e favorito, Giuseppe, iria se juntar ao exército italiano em preparação para a segunda guerra mundial, a mãe estava determinada a protegê-lo a todo custo, e chegou à conclusão macabra de que sua segurança exigia sacrifícios humanos. Cianciulli fez três mulheres de meia idade, todas vizinhas, vítimas de um assassinato cruel. Cianciulli teve todo o cuidado de escolher três mulheres solteiras, sem parentes próximos, e que tinham economias substanciais em dinheiro, só que ninguém podia acreditar que a esposa de um funcionário de cartório com um metro e meio e 50 quilos pudesse ter cometido o assassinato três vezes. Faustina 7 Francesca Suave e Virginia Cassiopo. Foram essas três vítimas de Leonardo. Faustina, Francesca e Virginia caíram ambas em conversa de Leonarda. Onde a própria Leonarda dizia que iria arranjar um namorado para e empregos para Francesca e Virginia. Leonarda era tão boa de papo que conseguiu convencer as três a escrever cartas e cartões postais aparentes, onde as três mulheres diziam que estava tudo bem. Só que bastava as três, cada uma de uma. Uma vez ia até a casa de Leonarda, conheceu tal amor ou saber sobre o um emprego que Leonarda Cianchulia oferecia a elas copos de vinho. Só que nesses copos continham drogas. Depois das vítimas beberem e ficarem desacordadas, Leonarda matava suas vítimas com um machado e arrastava os corpos para um armário. Lá ela sempre cortava os corpos em nove partes, coletando sangue em uma bacia. E o pior de tudo é o que ela fazia depois disso. Leonardo transformava os corpos em bolos e sabões e dava para as pessoas comerem e vendia os sabões pelo bairro em que morava como se nada tivesse acontecido. Leonardo, em uma declaração oficial, contou com todos os detalhes o que fazia, e a frieza na palavra é o que mais impressiona. Joguei os pedaços em uma panela, adicionei 7 kg de soda cáustica, que eu havia comprado para fazer sabão, e agitei a mistura até que os pedaços se dissolvessem em um espeto grosso e escuro que eu coloquei em Vários baldes e esvaziei em uma fossa séptica próxima. Quanto ao sangue na bacia, eu esperei até ele coagular, secar no fogo, moer e misturar com farinha, açúcar, chocolate, leite e ovos, além de um pouco de margarina. Amassando todos os ingredientes, fiz muitos bolos crocantes e servi os às mulheres que vieram nos visitar, embora Giuseppe e eu também os comêssemos. Fora outra declaração falando sobre o corpo de Virginia Cassiopo. Ela acabou no pote como as outras duas, sua carne estava gordurosa e branca quando derreteu. Adicionei uma garrafa de colônia e, depois de muito tempo fervendo, consegui fazer um sabão mais aceitável. Dei barras a vizinhos e conhecidos. Os bolos também eram os melhores. Aquela mulher era realmente doce. Depois de todos os feitos... O ritual bizarro estava quase que chegando ao fim sem qualquer obstáculo. A assassina Leonarda por um momento imaginou que sairia impune e nada iria acontecer. Isso se a irmã de Virginia não estivesse de visita na época e sentiu falta da irmã. Depois de tempo sem respostas da própria Virgínia, os próprios familiares e irmã alertaram sobre o sumiço para as autoridades locais, onde rapidamente descobriram a verdadeira personalidade doentia de Leonarda. A investigação começou e sem maiores problemas Leonardo foi acusada. Leonarda não confessou os crimes hediondos até que seu filho Giuseppe fosse mencionado como suspeito. Só que para proteger o garoto, ela confessou todos os homicídios em longas horas de testemunho, dizendo: Bem, eu como meus amigos se eles também querem ser comidos. Estou pronta para devorá-los. Contou também aos oficiais que: Eu comi as desaparecidas, uma assada, outra estufada e outra cozida. Em seu julgamento ocorrido em junho de 1946, Leonardo afirmou que teria cometido os crimes sob influência de sua mãe morta há anos, segundo a assassina, a progenitora teria pedido sangue inocente em troca de vida de seus filhos queridos, o que para muitos tem relação com a maldição citada no começo do vídeo. Em julho de 1946, Leonarda foi sentenciada a hospitalização durante 3 anos em um asilo criminal, além é claro de 30 anos de prisão, ela morreu aos 76 anos, vítima de uma apoplexia cerebral em outubro de 1970, e esse foi o fim de Leonarda Ciancioli, uma mãe nada normal e que foi um dos casos mais bizarros e macabros da Itália. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Chiu San. E eu espero que tenham gostado do episódio de hoje. Vários dos artefatos usados pela serial killer estão em exibição no Museu Criminológico de Roma desde 1949. E é uma recomendação interessante para quem quiser ir mais a fundo, porque como eu disse, foi um dos casos mais bizarros e macabros da Itália. Na descrição tem todas as matérias e referências e vídeos que eu peguei para fazer esse vídeo. Enfim, esse foi o segundo vídeo da série Insanidade, onde você entra de boas e sai entendendo um pouco sobre algum caso insano.